Eu irei atualizar também o título deste vídeo de acordo com o dia. Lembrando que não será atualizado logo à meia-noite. Muito obrigado, oficial. Esta é para vosotras. Sim!